Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Os melhores exercícios para acabar com a barriga depois dos 40 anos. Ai professor, eu tô me matando de treinar em casa, fazer abdominal exercício e a minha barriga não some, o que, que eu faço? Se você tem 40 anos ou mais, de fato se torna mais difícil emagrecer e eliminar a barriga. Isso acontece porque seu metabolismo se tornou mais lento. Então, para isso, não adianta você utilizar métodos jurássicos e ultrapassados de emagrecimento. Você precisa de métodos modernos, dinâmicos, que façam o teu metabolismo acelerar para você poder perder a barriga. Um exemplo desses métodos ultrapassados é ficar fazendo exercício de abdominal para perder a barriga. Como aqui mesmo anteriormente já trouxe para vocês estudos que comprovam que fazer abdominal não perde barriga nem um único centímetro e também não elimina gordura, você não consegue emagrecer, o abdominal é a mesma coisa que você não fazer nada, é perda de tempo. Outro método ultrapassado também utilizado para emagrecer por pessoas que não vão para academia é ir ao parque ou caminhar na ciclovia, na praça, no parque. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, você consome poucas calorias e você não ativa o seu metabolismo. Então esse é mais um método onde você perde tempo, se frustra por tentar emagrecer, se esforçar e não conseguir. Para emagrecer, você precisa da combinação dos exercícios certos. Eu quero trazer aqui para você hoje os melhores exercícios para eliminar a barriga depois dos 40 anos. E vou te explicar ainda por que cada um desses exercícios é melhor do que os métodos ultrapassados de emagrecimento. Vamos começar falando do agachamento. Isso mesmo, agachamento para eliminar a barriga. O agachamento é um exercício onde você trabalha vários músculos do seu corpo com alta demanda energética. São músculos que precisam de energia para trabalhar. E fora isso, você contrai o seu abdômen na hora desse exercício. Dessa maneira, esse exercício, quando você faz ele em alta intensidade, com velocidade ou com peso, ele tem intensidade o suficiente para gerar uma demanda energética que vai acelerar o seu metabolismo e consumir a gordura quebrada depois que você treine. Polichinelo. Polichinelo é um exercício muito bom para ser feito em casa porque ele não necessita praticamente de espaço nenhum com menos de dois metros quadrados você consegue fazer e você fazendo ele com velocidade e com intensidade você é capaz de gerar uma demanda maior do que uma caminhada ele, se você fizer ele intervalado um exemplo aqui 30 segundos fazendo o mais rápido possível por 30 segundos descansando você consegue fazer um trabalho de HIIT, High Intensive Interval Training, que são treinos de alta intensidade capazes de acelerar o metabolismo, ter uma demanda energética, onde você pode ficar queimando gordura até 12, 24 e até 48 horas. Burp, burp já é um exercício mais avançado, um exercício mais difícil. Porém, existem maneiras adaptadas de você fazer ele de acordo com o seu condicionamento físico, com a sua limitação e assim ter os benefícios desse exercício. Essas maneiras adaptadas eu trago de todos esses que eu falei lá no meu Instagram. Se quiser, entra lá, confere que você vai aprender como fazer da sua melhor maneira. O burpe é bom porque ele trabalha muitos músculos do seu corpo ao mesmo tempo. Você trabalha membros inferiores, membros superiores, fortalecimento de abdômen e isso com muita intensidade. E esse exercício com menos de 10 minutos já é capaz de deixar de língua de fora. E fora isso, deixar teu corpo mais acelerado e queimador. Flexão de braço. Quando você trabalha a flexão de braço, você acha que está trabalhando só os braços, né? Mas não. De acordo com a posição da flexão de braço, a força vertical que ela incide sobre a sua lombar, que empurra seu abdômen para cima, te faz ter força para contrair o abdômen. Então, além de você trabalhar os braços, é um exercício que também trabalha o seu abdômen. Fora isso, está tendo uma maior demanda energética, pois além de trabalhar os músculos do abdômen, você trabalha os músculos dos seus membros superiores também. E como eu já trouxe aqui para vocês anteriormente também, a pranchinha. Esse é um dos melhores exercícios que existe para quem tem mais de 40 anos trabalhar e fortalecer o seu abdômen. Esse exercício é muito bom, pois você não é necessário fazer a flexão e a extensão do tronco que são movimentos onde pode gerar lesão na sua coluna. A prancha abdominal é capaz de gerar tanto intensidade quanto esses exercícios de maneira segura e eficaz. Através desses conhecimentos que eu trago aqui para vocês, você pode ver que muitas vezes você não consegue ter resultado para emagrecer, para eliminar a barriga, justamente porque você está fazendo um trabalho que não é o suficiente para gerar uma demanda energética, que não é o suficiente para ter resultados do jeito que você deseja. Então, se você tem 40 anos ou mais e deseja emagrecer, você precisa virar a chave do seu metabolismo. Você precisa de exercícios eficientes para deixar o seu metabolismo queimando gordura em até 48 horas. Quer saber mais quais são os exercícios e como combiná-los? Entra lá no meu Instagram, eu trago diariamente conteúdo para você que tem 40 anos ou mais, te ajudar a emagrecer e definir, e principalmente acelerar o seu metabolismo para ter uma vida melhor, mais saudável e mais bonita. E lembrando, se você quiser contar a sua história sobre emagrecimento, tirar a sua dúvida, me contacta, me chama no direct, me explica lá, porque assim eu vou poder trazer temas que sejam relevantes para você aqui nessa coluna. Fechado? Um abraço e até a próxima!